De verdade, se você pensa por onde começar, isso em qualquer coisa da vida, se você está aprendendo a pular corda, se você está querendo emagrecer, se você está querendo terminar uma maratona, passar num concurso, tem uma imersão. Então, não fique esperando aquela condição ideal, linda e maravilhosa. Pegue a opinião de, do máximo possível de pessoas que conseguiu chegar lá onde você quer chegar. Então, estou falando de pessoas que foram aprovadas e que tiveram resultado. Pega essas informações e tenta trazer algumas dessas informações para a sua vida. Não tudo, porque não dá, obviamente. É, eu estou dizendo isso porque grande parte dos concurseiros na área da psicologia pensam que o concurso público é algo linear. Eu faço isso, depois isso. É uma escadinha. Eu vou sendo reprovado aqui e depois eu chego lá e sou aprovado. Não é assim, meu amigo. Então, é, uma, é um ciclo muito doido que, às vezes, você não está bem para um concurso e você passa nele. Em outros concursos, você não está tão bem. e, Aliás, você está muito bem e não passa. Então, assim tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse ponto. O que eu quero que você entenda é se você quiser começar bem, entre em movimento. É a primeira coisa. Assiste, então, as entrevistas, quem já passou, compra um bom material, invista nisso, é investimento. Concurso público é investimento. Tem um lado ruim, que é custa dinheiro. E o dinheiro que você vai mais gastar no concurso público não é com cursinho preparatório, é com passagem, é com hospedagem. Bota isso na cabeça, tranquilo? O segundo ponto, acho que é tão importante quanto é o lado bom. É, o concurso público é o processo brasileiro, historicamente falando, que mais mudou a classe social dos nossos Brasileiros, de um modo geral. Então, você tem pessoas que saem de uma classe social C e D com uma classe B. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu saí de uma classe C, D. eu sempre conto essa história: quando chovia lá onde eu morava, eu ia para a classe D, né? Os rados entravam em casa e a coisa era, era desse jeito mesmo. Um grande abraço para o pessoal que mora lá no Rio Grande do Norte, Alecrim. E, enfim, então, mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês, e eu acredito que vocês têm essa intenção. E a ideia principal é: entre em movimento é imersão. Então, você vai se frustrando, vai aprendendo, a frustração ela não é eterna. Quando você consegue o seu resultado, tudo muda, seus problemas serão outros. A melhor maneira de começar é entrando em movimento. Por onde? Não sei, porque é um sistema. Então, resolve a questão, assiste a aula, tem material de graça no YouTube, tem mapa mental, tem curso de graça no Psicologia Nova, vê se é a sua praia. Mas perceba, para você chegar lá, para ter uma cabeça limpinha, bonitinha e saudável, para estudar para concurso, para passar principalmente, você tem que ter alguns artefatos mentais que você só vai adquirir ou observando os outros, o que é mais difícil, ou entrando no jogo.